Fala galera, Fábio The Rocks na área, beleza? Hoje o assunto que eu vou abordar é um dos pilares mais importantes de quem usa a voz profissionalmente, a respiração. Fica ligado comigo aí! Então galera, hoje nós vamos abordar um assunto muito importante e um dos pilares principais de quem usa a voz profissionalmente, a respiração. Eu sempre sou muito taxativo nas minhas aulas ou quando eu converso com uma pessoa que tem é, o interesse de usar a voz profissionalmente que é o primeiro passo que ela deve fazer é conhecer o aparelho fonador devidamente. Eu sempre comento sobre isso, mas esse é um assunto para um outro vídeo e eu quero me ater aqui sobre o efeito, a respiração especificamente e algumas outras ações importantes. Eu separei algumas coisas aqui que vão nortear a gente dentro da nossa conversa. Uma das coisas importantes de nós entendermos, lógico, que respiração é vida, né? Mas um lance interessante que a gente talvez às vezes não, não se liga é que para a produção vocal, a respiração ela passa a ser uma adaptação. Você adapta a sua respiração para um objetivo específico, Lógico que isso depende da demanda, porque não é somente respiração, isso demanda todo um processo que envolve músculos e outras coisas. Por isso que eu falei lá no início, que conhecer o aparelho fonador é muito importante. Então, toda a musculatura vai estar envolvida, mas a respiração como um pilar principal deve ser entendida, respeitada e estudada por nós, né? Digo, sempre falo. Exercícios de respiração muitas vezes são esquecidos para quem utiliza a voz profissionalmente, é deixado meio de lado por serem exercícios talvez muito simples, mas são pilares fundamentais. Se você tem um domínio da respiração, você tem metade ou mais da metade do caminho andado como um profissional da voz. Né? E essa questão da utilização da, da, da respiração, dessa adaptação, também depende da demanda que vai exigir a, o esforço que vai exigir daquilo que você quer produzir, né? seja na dublagem, no canto, na locução, não sei qual é o teu objetivo, mas a respiração é um dos pilares desta, é, da nossa profissão. E eu quero separar aqui, eu separei aqui três tipos né, de classificação, ou seja, três classificações para a respiração. E eu, eu, eu vamos começar falando sobre a primeira respiração, que é a respiração clavicular ou costal. Essa é essa respiração que a gente comumente faz, diariamente faz, respirar normalmente, ou seja, é essa respiração normal que a gente levanta as costelas e não tem, é, como é que eu posso dizer, o diafragma ele não, não se move, ou seja, ele não vai, não vai contrair, não é que ele se, não se move, ele não vai contrair, né? então essa é a nossa respiração do dia a dia. O segundo tipo de respiração é a respiração diafragmática. Essa respiração diafragmática, como o no próprio nome diz, você vai utilizar a região do diafragma, que está né, localizado abaixo das costelas aqui, então está mais envolvido com o movimento. Essa, essa questão do diafragmática é também conhecida como abdominal, ou seja, eu vou estar tá respirando e colocando o meu ar no meu abdômen. Né? Eu vou encher e a tendência é que ele fique abaloado, ele fique cheio, né? E não existe esse movimento das costelas, ou seja, eu vou estar totalmente envolvido com o meu abdômen. Essa respiração, ela está muito é, próxima da respiração que, do sono, né? Quando você está ali dormindo, você tem uma respiração abdominal. Agora, uma das mais importantes e que nós, profissionais da voz, precisamos é, dominar, seria a respiração costo-diafragmática ou a tão conhecida como chamada é, respiração mista, né? Esse é o tipo de respiração que ocorre quando a gente contrai o diafragma e, ao mesmo tempo, expandimos as costelas, né? Então a gente está falando aí de costo, costo, diafragmática ou região, né? Ou respiração mista. Ele é um tipo de respiração muito utilizado para quem vai exigir, para tipo de coisa que vai exigir uma certa demanda, como o canto, a locução, a dublagem, né? Se você tem um registro diferenciado que você queira fazer, que vai exigir né, do processo de musculação, musculatura, perdão, é, para que você possa ter um bom é, resultado final daquele processo, projeto vocal que você está colocando, vamos colocar assim dessa forma, para que você possa entender, a respiração costo-diafragmática seria a opção certa de você utilizar. Né? Uma das coisas interessantes é que com isso, com essa respiração, se você pensar bem, eu estou utilizando a primeiro tipo de respiração, que é a, a, a, a clavicular, ou né, essa daqui da, da, das costelas, né? e estou utilizando o abdominal, Enchendo as duas áreas, então eu consigo ter ali uma área bem grande de reserva de ar né? para poder eu trabalhar devidamente o que eu necessito. Olha quanto ar eu vou ter para trabalhar. Né? Eu tenho toda a área do abdômen mais a área né? das costas aqui, né? das costelas. Onde eu vou poder utilizar toda essa área de ar, né? Então eu vou ter um maior é, volume pra, de pressão aérea né? nesse, nesse momento. E também uma das coisas interessantes que eu vou ter aí é que eu vou conseguir trabalhar melhor as ações musculares. Os movimentos com esse volume aéreo que eu tenho. Isso é muito importante. Só que existem mais três pontos que às vezes não são comentados. E para um bom profissional da voz, seja falando um texto seja cantando, seja dando aula, não sei qual é o tipo de profissão que você tem, mas se você utiliza a voz profissionalmente, o domínio do ar, especificamente aqui no nosso assunto, é uma das coisas que você tem que ter em mente e praticar isso a cada dia. Né? E vamos falar aqui o que, que isso envolve. Envolve três pontos muito específicos, que seria a quantização, o fluxo de ar e as finalizações. Onde eu quero chegar com isso? Quantização, nada mais eu estou falando aqui do que realmente você conseguir colocar ar suficiente para aquela demanda, para aquele movimento que você vai fazer, seja cantando, falando, dando aula, gravando um vídeo como esse. Eu poderia muito bem aqui quantizar uma quantidade de ar específica, mas de repente não terá suficiente para terminar uma frase, caso meu raciocínio esteja aí é, sendo acelerado, né? eu querendo falar alguma coisa e de repente está jogando a voz assim, tentando jogar aquele ar, mas ninguém trata assim, concorda? Então eu não vou deixar o ar acabar, ou seja, eu consigo dimensionar uma quantidade de ar para que eu possa terminar as frases e voltar a respirar, e começar uma nova frase. Isso aí é um controle. Querendo ou não, nós estamos tendo um controle. Estamos tendo aí um controle de quantização de ar. O fluxo de ar que aí está envolvido também com o exercício, né? E as finalizações. Quantização é a quantidade de ar que a gente consegue comportar, né? Para que a gente possa, não é comportar, mas trazer para aquele, para aquela métrica, para aquele movimento que eu vou fazer com a minha voz, né? Tendo ar suficiente para que eu não morra no meio do caminho. Outro ponto seria o fluxo de ar esse fluxo de ar eu estou falando exatamente de como você vai trabalhar a soltura desse ar aí a gente já pode ir lá para os exercícios que eu lá no início falei que muita gente joga esse exercício tipo assim, ah para que que eu vou fazer isso eu digo para você que se você é um profissional da voz e você depende da sua voz para trabalhar mesmo isso aí não é só o mesmo, não. se você depende da sua voz para gravar um vídeo, para fazer uma coisa bacana aí, que você esteja de repente trabalhando e utilizando a voz constantemente, exercícios vocais, exercícios de respiração na verdade, são devocionais. Todo dia é, é, é necessário que você faça pelo menos aí uma horinha, tira um tempinho da sua vida para você fazer exercício de voz. E vai ajudar muito, isso vai crescer. Vamos ver como? Um exercício muito simples é o exercício do S aquele exercíciozinho do tss, que a gente já conhece, né? É um exercício tão simples que muita gente, profissionais, cara, eu tô falando de profissionais aí, já com o tempo de mercado, não realiza exercício de respiração. E isso vai causando, com o tempo, determinado tipo de problema. Lógico que você tem ali seu limite, já, já se conhece bem, mas você poderia potencializar mais as coisas. Então, dentro desse conceito aí, eu ainda posso trazer, né? Você pode inspirar, vamos lá, um macete, uma coisa legal. Você pode inspirar pelo nariz e pela boca, por exemplo, para você poder trazer lá na quantização, voltando lá, eu havia esquecido sobre isso, mas é interessante. Você pode respirar pelo nariz, você pode respirar pela boca ou pelos dois juntos. Né? Quanto mais você é, poder potencializar a, a, a, a inspiração desse ar, melhor ainda, nada impede de você respirar, e é um treino, se é um macete, é um treino, preciso de um volume de ar rápido aqui para poder é, terminar aquele texto, fazer uma coisa, né? eu posso respirar pelo nariz e pela boca ao mesmo tempo, vai treinando, isso é legal, vai ser positivo para você, né? mas quanto a esse exercício do S, o ideal é que você inspire o ar, né? vamos lá, pela boca, pelo nariz ou pelos dois juntos, é, e você consiga manter um fluxo contínuo de soltura no exercício. O que acontece muitas vezes, que eu já deparei com muita gente, que quando vai soltar o ar, tem um desequilíbrio, ele não consegue manter um fluxo contínuo da soltura. O que seria esse fluxo contínuo? Eu estou respirando, eu estou soltando esse ar ele com uma frequência única, ele está ali, ó, pá. eu não estou tô... criando movimentos, até porque isso aí você vai acabar, se você começar a trabalhar em cima disso, é, trazendo essas deficiências, né, esse, esse falta de fluxo contínuo do ar, você vai acabar jogando isso para o seu trabalho vocal. Né? Então, certo, quando você fizer o exercício, é manter o exercício sempre com fluxo contínuo. Aí vem o terceiro passo, um dos mais importantes nessa história toda. Então, nós quantizamos o ar, nós mantemos o fluxo sempre constante e finalizamos isso como se deve. Você não vai deixar lógico? A primeira coisa que vai acontecer é você vai esgotar o ar que está em você. Né? Você vai pegar, você vai respirando, né? Está lá. Né? Você não vai ficar... se espremendo para sair o último ar, não, você vai criar um efeito, um fade desse ar, um fade out desse ar, de forma que ele vai terminando suavemente e você vai tendo um equilíbrio, isso vai ter uma influência muito grande nas finalizações de frase na música, ou nas finalizações da interpretação que você estiver fazendo, o ar bem utilizado, você foi e terminou aquela frase devidamente, isso é bem legal, então como seria? Bom, respirei e tem um volume de ar específico, fluxo contínuo. Terminei, ou simplesmente termino. Pronto, acabou. Então quer dizer, eu mantive um fluxo contínuo e finalizei no momento certo, ou eu criei um fade. Isso aí é treinamento, porque quando você quantiza o ar, você também pode trabalhar o tempo de soltura dele, mais lento mais rápido, moderado. Então você vai ter que finalizar bem isso aí. Quando você estiver trabalhando o tempo de soltura de ar dentro desse fluxo contínuo, você também vai ter que trabalhar a finalização e a perfeição dessa finalização. Você vai ver como isso vai ajudar você nas finalizações de frases, na, no quesito afinação. Porque se você tem um bom fluxo diário, o controle do teu aparelho ali, ou seja, da respiração especificamente, você consegue, por exemplo, manter uma nota bem equilibrada, bem afinada. Você consegue finalizar aquela nota sem perder a afinação isso é muito importante para você ver aí o quão é importante esses três elementos, além de conhecer a sua respiração, né? Então, assim, vale trabalhar, vale você separar um tempo, vale você é, escutar e ver sobre os exercícios, tentar fazer. Coloca um metrônomo, por exemplo, ou conta quantas vezes você pode fazer. Você pode alternar esses exercícios de forma que você consiga fazer, por exemplo, pausas, entre uma soltura de ar e outra, para que você possa equilibrar isso, por exemplo. Você trabalhou a soltura de ar, pausas, soltura de ar, pausas e uma finalização. Então, quer dizer, você já começou a ter um controle, se você conseguir aumentar o tempo de trabalho com isso, você consegue sustentar notas muito mais tempo. Você vai ter mais resultado no trabalho que você está fazendo. Você está lendo lá um texto, fazendo alguma coisa, e aquele trabalho ali, ele tem que ser muito bem redigido, muito bem falado, na verdade, não é redigido. Muito bem falado, então você tem que estar ali falando perfeitamente. Às vezes o texto condiz com uma, uma leitura rápida e você tem que saber quantizar esse ar, saber soltar esse ar devidamente, saber equilibrar essa soltura, que aí a gente está falando do fluxo de ar, dos exercícios que eu estou falando para ser moderado, rápido, mais leve, soltar o ar tipo, mais devagar. Bem devagarinho soltando o ar, mais rápido, ou seja, volume de ar bem forte saindo, moderado, sempre se preocupando com as finalizações. Bom, galera, essa foi a dica de hoje. Eu espero ter ajudado você. Eu encontro muitos problemas, muita gente com problema nesse, nesse quesito respiração, porque, primeiro, não entende que a respiração... É algo que, se você é um profissional da voz, a respiração, o exercício de respiração, o controle da respiração tem que ser dominado. Você precisa estar exercitando a sua voz, a, a sua respiração, através de exercícios que são altamente simples. E por serem simples, às vezes são abandonados pelos profissionais. Mas é necessário que façamos exercícios de respiração para que a gente possa ter cada vez mais controle sobre aquilo que a gente vai fazer, sobre né, toda a pressão ou demanda que vai exercer aquele trabalho que você está fazendo naquele momento. Então, domine suas vozes, domine as suas respirações, porque isso vai ser bacana para você com o um resultado final, que eu tenho certeza que vai ajudar muito na produção da voz que você quer lá no final, seja cantada, falada, seja uma locução, eu não sei qual é, ou uma dublagem, eu não sei qual é o teu foco, mas exercício de respiração é, sim, altamente importante. Está aí provado no vídeo. Fique com Deus. Fui!